Olá! Para colocar arquivos do Web of Science no Xcit, você deve possuir o arquivo de exportação que você gerou no Web of Science e este arquivo Melangreen, que eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Bom, você deve pegar esses dois arquivos e colocá-los na pasta Fake Path, que está no C2. Pontos. Caso não exista a fa pasta fake path, basta criar uma. Feito isso, abra os dois arquivos com um editor de texto. Bom, agora você vai copiar a partir da segunda linha do arquivo de exportação do Web of Science você vai copiar tudo a partir da segunda linha feito isso cole a partir da segunda linha também no arquivo melan. feito isso salve com o nome exportação editado, na pasta Fake Path. Bom, agora abra o East City. Ele demora um tempinho para ser aberto. Após abrir o st clique em File, ADD File. E procure pelo arquivo editado na pasta Fake Path. Clique em add file e aguarde. Pronto! Seu arquivo foi colocado no site. Bom, é isso e obrigado.